mensagem de Natal do Bispo Dom Tarcísio Escarabuza. Coisas sombrias acontecem e nos rodeiam. A pandemia ceifa vidas e transtorna pessoas. A agressão divide e é sinal de grande ódio alimentado no coração. O aumento de pessoas desprezadas à margem do caminho, o desalento e a desesperança com o futuro da humanidade.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 Quem sofre fica acordado defendendo o coração. Vamos juntos, multidão, trabalhar pela alegria. Amanhã é um novo dia. Este novo dia já nasceu com o brilho da luz do Salvador da humanidade, Jesus Cristo, Príncipe da Paz, que inaugurou o reino da verdade da vida, da santidade e da graça, da justiça, do amor. E da paz. O príncipe da paz que acolhemos no Natal, nos guia com sua luz para viver o novo dia da paz na terra aos homens amados por Deus. Feliz Natal! O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia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 Começa agora Jornal em Foque. Manhã de notícias. Apoio Santa Casa de Santos. Cada dia mais completa. Derrota. Olá, bom dia, amigos internautas do Boc News. Nós estamos iniciando uma nova edição do Jornal em Foque. Manhã de notícias. E nesta terça-feira, 20 de dezembro, nós estamos recebendo com muito prazer aqui nos estúdios da Boc News TV o prefeito do município de Santos, Rogério Santos, do PSDB. Bom dia, prefeito. Prazer em recebê-lo. Bom dia, Chico. Bom dia a todos que nos ouvem. Prazer estar aqui. A gente fazer um balanço aí do, Sim. do fim do ano e do que vem. né? Tem Na verdade, vem. um ano tão corrido que a gente nem percebe que, é. que acabou, que está acabando. E eu acho que a gente não vai perceber nem que está começando o outro, a não ser pelas festas e pelo nosso réveillon bonito que teremos em Santos. Sem dúvida, vamos fazer um balanço deste ano de 2022, um ano difícil. Difícil para todos, de uma geral para a população, para o país, um ano de eleições, um ano de muita intolerância, muita intransigência, enfim. Mas passamos, superamos, né? Copa do Mundo não deu certo, enfim. Mas de qualquer forma vamos ter um belo reveillon, se tudo correr bem, se Deus quiser, com muita paz, com muita tranquilidade, com muita segurança, sobretudo. E falar bastante sobre planos, prioridades e os desafios de Santos para o ano de 2023, para o próximo exercício. Por isso, a presença do prefeito Rogério Santos. E, finalmente, a Rua Goiás foi liberada. Né? Começar aquela obra que começou no dia 1 de abril, né? quando caiu aquele caminhão no buraco ali na Rua Goiás, na altura ali da Rua Cis Correia. Essa obra demorou, olha, praticamente oito meses de obra, mas agora, felizmente, resta saber se o trânsito, como vai ficar a mão de trânsito ali. Se as ruas, as ruas que tiveram as mãos invertidas vão ficar com estão, se voltarão à condição normal. Mas isso fica para a CT responder logo, logo. Viu, prefeito? eu Passa ali para a Passa, prefeito. Passei ontem justamente para dar uma, novamente uma olhada, ver como é que ficou. Ah, ali havia um problema recorrente né, por questões de equipamentos da SABESP afundamento de ruas, é. quebras, enfim. E cobrei ao presidente da Sabesp que teria que ser algo definitivo Aliás, Sim. também preciso agradecer o nosso ex-prefeito Papa Porque ajudou bastante nesse processo E o presidente garantiu, fizeram uma metodologia não, não tão destrutiva assim Uma metodologia nova, demorou muito A previsão não era essa, a previsão era de seis meses Que já era muito mas o problema é que realmente tivemos muita chuva esse período, chuvas todos né? conseguem lembrar das chuvas que estamos tendo ainda, né? será um ano, um verão de muitas chuvas, isso atrapalhou todas as obras públicas, que em área externa não tem jeito, você precisa fazer concreto, você precisa fazer pavimentação, com chuva não dá, isso teve um atraso e prejudicou muito uhum. o comércio, o acesso, não só dali, mas também do canal 2 e do próprio, uhum. das próprias obras da VLT. Só para não perder a oportunidade de prefeitar ali, a mão da rua Luiz Suplicy, que é paralela à rua Goiás, foi invertida quando do início da obra. Hein? Então hoje nós temos muitas mãos no sentido da Washington Luiz para a Ana Costa. Vai voltar com a origem, ou seja, a Luiz Suplicy voltará a ser uma rua com mão... Um para a Washington Luís, como era antigamente ou não? O CTT já estudou isso, já viu? Então, a, a, e de nisso, sim. Mas a, a gente tem, a gente procura assim é, ouvir o que muito que a população é, é, nos cobra. Né? Acho, né? Isso foi feito agora há pouco tempo, né? Quando sim. foi feito o estacionamento regulamentado ali na Ponta da Praia. Porque havia a queixa da população que muitos carros de outras cidades, inclusive, estacionam ali o dia inteiro Mais especificamente ali na Rei Alberto e nas proximidades claro. E para pegar a balsa, para pegar a barquinha e só volta meia noite Isso prejudica o comércio local, aqueles carros lá que não consomem E havia um movimento, um pedido para que fizesse a faixa azul Foi feito é, de maneira expandida a própria população, o próprio vereador Sérgio Santana fez um requerimento, nós voltamos atrás e é assim que a gente sempre faz. A princípio ficaria nessa mão, mas estamos fazendo uma avaliação, inclusive com a contagem dos carros uhum. e com o aumento do fluxo que a gente tem, inclusive, nesse período, como você falou, a cidade está cheia, é, para que a gente possa ter a decisão final, ouvindo sempre a população. Isso vale também para a rua Luiz Suplicy. Vale para é, a Luiz Suplicy. No caso da rua Goiás. Muito bem, bem, prefeito. prefeito. A pergunta se impõe, o tema também, que é um balanço, estamos no final do ano, balanço deste de 2022, qual é a sua avaliação, do ponto de vista econômico do município de Santos, o balanço deste ano, você diria que é uma situação hoje equilibrada, confortável, e as perspectivas para 2023, são Boas? Eu vou chamar 2022, tecnicamente está errado, porque a pandemia... É, não acabou, né? estamos vendo alguns movimentos aí na China, falta de informações, enfim. E mesmo aqui, né? temos um é. aqui no carro. Mas vamos chamar de 2022, o um ano pós pandemia. Né? A gente Sim. voltou a algumas atividades com muito cuidado. Eu optei aqui em Santos não fazer réveillon, não fazer shows de começo de ano. Não tivemos o carnaval junto com as escolas de samba. E, e aguardamos, né? porque todo começo de ano sempre tem um ressurgimento de endemias, pandemias, e tivemos bastante precaução, da maneira de acordo com os quadros epidemiológicos, mas as coisas começaram a vir e vir ao, ao normal. Ah, o comércio, a gente vê um grande movimento da atividade comercial, a gente vê uma boa movimentação na questão da venda de imóveis, temos conversado com a construção civil, o mercado tá bom, tá aquecido, teria que ter uma baixa de juros agora, mas aí é questão com o governo federal, também o governo federal a gente tem expectativa que volte a lançar os empreendimentos populares e de interesse social, que há muitos anos o interesse social, é, Lascala, é, existem muitos lançamentos, fundo de garantia e tal, mas aquele Minha Casa Minha Vida, aquele Casa Amarela Tipo 1, que é totalmente subsidiado, já há muito tempo não tem, né? já há muitos anos que isso não tem desde a época do governo Dilma, então é necessário que se tome esse, essa providência visto o déficit habitacional que nós temos na Baixada Santista, mas é um ano também que a gente entrega agora 1.200 unidades, 1.120 unidades aí do Tancredo, elas estão prontas, né? É, detalhes finais, as mudanças devem ser feitas agora em janeiro, perto do aniversário da cidade. Temos ali o Caneleira também, que além das 1.120 unidades, que é o Tancredo, que é um projeto que vem desde a época do prefeito Papa, com a atuação importantíssima do deputado Beto Mansur, no é. último dia do, do mandato é. do Michel Temer. O deputado Beto Mansur Por solicitação do prefeito Paulo Alexandre Barbosa Conseguiu a assinatura Putancredo, um dos maiores conjuntos habitacionais Então coube ao Paulo Alexandre Fazer as obras Eu estou terminando E agora a gente entrega agora no começo do, do dia 26 do de janeiro agora? É, eu gostaria <risos> né? Sim, aniversário claro. da cidade mas se não for dia 26 se pudesse antes melhor claro, se tiver claro. que ser um pouquinho depois mas não pode passar de janeiro porque tem uma, uma mudança de local de muitas pessoas são 1120 famílias e isso reflete na questão é, do acesso à escola porque ah, ali também claro. Além das unidades de, de, de habitacionais, nós estamos construindo uma policlínica, reformando outra, isso em parceria com a, a cidade de São Vicente, e quatro escolas. Né? Então, além da habitação, o projeto é todo pensado. Para atender toda a comunidade. Sim. Falar. Claro. E além desses do Tancredo, agora no começo é, desse ano, eu assinei com o governo, com o governo do Estado mais 1.100 unidades de, de habitacionais. Então, nós estamos entregando agora 140... É, nesse ano ali no Caneleira, do lado do, do estádio do Jabaquara Nós temos 300 unidades 350 unidades habitacionais no bairro do Jabaquara Ali perto do Codevida, perto do, do, do, do Centro de Treinamento de Santos Temos conjuntos habitacionais feitos no, é, é, é, no, no centro Para atender a população dos curtiços. Ajudamos o conjunto ali da Vila Sapo na ponta da praia, junto com o governo do estado, eles também aderiram graças ao apoio técnico da prefeitura ao governo do estado, então vão conseguir finalmente fazer habitação ali onde construímos o, o elevado a ponte, Maria Ângela, deputada Maria Ângela Duarte e que tem ali o, o, o, a avenida Beira Rio, Armando Gomes, nosso saudoso Armando Sim. Gomes, ali tem uma rotatória e, um, e um, uma área que a prefeitura vai construir mais 500 unidades habitacionais e estou buscando recursos internacionais para construir 800 unidades habitacionais ali aonde é o, o sambódromo, então é, muitos projetos habitacionais, eu falo que a habitação é o grande mote do desenvolvimento social, porque ela fixa a família, o que, que a gente tem de mais precioso na vida é a família. E olha, seja a família que for, da maneira como ela é composta, a família que é caracterizada hoje, a, a família tradicional, o mais importante para uma família é ter a casa é própria. A casa própria. Então, é algo, lascado, até primitivo, né? as pessoas queriam a sua caverna, né? hoje as pessoas Prefiro, querem a sua parceria. Parte do princípio, é fundamental ter para onde voltar. É o lar. Nossa, é, é o lar. lar. O lar é a conjugação do, do, do, da casa com a família. O cidadão é o sai para trabalhar e tem para onde voltar. Isso traz dignidade, é isso vidação, traz desenvolvimento, vidação, enfim, vidação, pertencimento, é tudo, é, tudo. é tudo Sem dúvida, os governos deveriam priorizar rigorosamente, sobretudo o governo federal Ele não, não pode deixar do jeito que está, este país não merece isso, a população deste país não merece isso, prefeito Eu queria chamar agora o Fernando de Maria, que certamente tem diversas perguntas para o prefeito Fernando, por favor, gostaria de ouvi-lo Chico, primeiro vamos ouvir o nosso internauta tá aqui, mandando pergunta já para o prefeito, Davi Carreira, ele manda bom dia e pergunta, o aumento do IPTU nesse momento era realmente necessário? Foi 10,0%? O espetáculo de fogos na virada do ano será feito com recursos públicos? Também tem a pergunta do Mauro Ferreira, um excelente dia a todos. Prefeito, confio no senhor, acho que em questão das zeladoria da cidade estão deixando a desejar. Por outro lado, tenho que dar a palmatória pela equipe que montou pelos atletas da nossa cidade. Tenho 45 anos dedicados ao esporte e nunca presenciei trabalho igual a este realizado na, FUT, na Fundação é, de Esportes. Parabéns. São os dois internautas aqui já participando aqui, mandou perguntas ao prefeito. Muito obrigado, Mauro. Muito obrigado, Davi Carreira. Um abraço a ambos pelas perguntas. Prefeito, por favor. Olha, o IPTU ele é uma lei municipal em que se dá o índice a partir de agosto a agosto, então foi fixado em 10%, por isso que essa variação de cidade para cidade, algumas cidades chegou a 9, outras 11, enfim, depende do mês do qual a lei considera. É uma lei fixada, não é decidido é, pelo prefeito, né, 10% né, é, numa inflação que tivemos acumulada aí, é, corresponde realmente ao índice, e... É que as pessoas não tiveram é. nada de reajuste na é. Essa é a questão. É. As pessoas acabam sofrendo muito num aumento de 10%. Não, é verdade. E é a é... situação do Brasil hoje. Né? Mas é algo que vai se reverter <risos> em investimentos para a cidade. Enfim, a gente tem aí como eu falei, investimentos em toda a cidade de Santos, vamos revitalizar 94 ruas da cidade, eu consegui agora, é, com o governador Rodrigo Garcia, é, no, no meio do ano, 200 milhões de investimentos, 25 milhões foram para entidades sociais, os outros 175 milhões serão investidos em obras por toda a cidade. Eu tenho investimentos no que eu considero mais urgente, por conta do que está acontecendo no mundo, as mudanças climáticas, o que a gente viu em Petrópolis, o que a gente viu em Belo Horizonte, no próprio estado de São Paulo e em Santos, Guarujá, infelizmente, em 2020, é a proteção dos morros. Nós estamos com investimento de mais de 100 milhões de obras de contenção. Então, esses, esse recurso que vem do governo do estado é importante para a gente continuar é, é, fazendo essas obras, ali na Zona Noroeste, Álvaro Guimarães será totalmente remodelada, como fizemos a Rua da Gastronomia, aqui no Gonzaga, vamos fazer na Álvaro Guimarães, a Trabulsa, onde moram 3 mil pessoas, nós vamos fazer nova drenagem ali, enche bastante, também será toda remodelada, na Trabuça é quase uma cidade, Moram 3.500 pessoas e uma base comercial incrível, quer dizer, é, é uma, uma super quadra, né? é, é, é, onde é praticamente vive uma cidade. Vamos fazer a Zevé do Sodré. E como falei, mais de 90 ruas por toda a cidade é, de Santos. A é. questão da zeladoria Isso é... foi perguntado pelo Mauro que elogiou aqui a é, política o, Dupi... de esporte. o Davi perguntou ainda, só para completar prefeito, a questão dos fogos ah, Davi. Se, vão, se é o poder público que vai bancar o gasto Davi, que... desde a época do prefeito Papa e aqui a cidade de Santos mantém as boas tradições, a, da boa gestão desde a época do prefeito Papa os fogos são totalmente patrocinados então o que, que a prefeitura fez? nós temos uma parceria com o Santos Birô e o Santos Birô, que é um órgão que cuida do turismo da nossa Baixada Santista e da cidade de Santos, e que não é vinculado à prefeitura, ele fez a captação de recursos, a prefeitura leva o projeto, ele faz a captação de recursos, então ele conseguiu dinheiro para os fogos, para as balsas, para a iluminação, a vila de Natal, que está muito bonita, ali na Praça Mauá, e... Tudo isso apoiado por vários grupos de empresários locais, empresários internacionais, muitas empresas do Porto Mas é, empresários locais também que tem esse orgulho de ajudar a cidade de Santos Então o que a prefeitura vai gastar no Réveillon? Ela vai ter o efetivo dela, são 300 homens da guarda municipal A polícia militar, ou seja, o governo do estado entra com mais 300 homens né? Teremos 14 ambulâncias, uso de drones, é, teremos a, a, os operadores é, da CT e a limpeza urbana, né? além das Sim. fiscalizações. Só para você ter uma ideia, Davi, todo ano, quando há queima de fogos, se tira da praia, da areia da praia e dos jardins, 100 toneladas de lixo, 100 toneladas. Toneladas de lixo Então a operação de limpeza Ela vai começar às 3 da manhã Até para começar a dispersar As pessoas que acabam insistindo Em ficar, prolongar Às vezes de maneira é. É, não muito correta Então começa às 3, 9 da manhã Tudo limpinho Então é isso que a prefeitura vai gastar Em relação ao, ao, aos fogos As balsas Onde ficam os fogos é, e, e o que foi feito ali no, Na Praça Mauá a prefeitura ela tem, ela trabalha junto com parcerias. O Mauro faz elogios à política de esportes, né? ele acompanha isso há 40 e tantos anos, mas é, faz considerações críticas com relação à zeladoria é, do município. Bom, é, Mauro, é, o esporte é orgulho, Santos, eu sempre falo. Nós santistas somos fanáticos pela cidade Mas Santos Devanei é O Devanei cidade... dizia assim, prefeito, me permita O grande Devanei, grande cronista, o maior cronista esportivo de Santos de todos os tempos Adriano Leva da em cima Criou, cunhou a expressão Santos a cidade mais esportiva do Brasil é, Nós temos o maior time de todos os tempos de futebol temos dois maiores times do Brasil de futebol, português e o Jabacuara, e Jabacuara, né? sem dúvida. históricos, né? hoje não vivem grandes momentos, mas o são grande, times... O Glória do Santos Futebol Clube não conta, é, né? é Portuguesinha, nos bons tempos, ganhou do Santos de Pelé, o Jabacuara Jabacuara também com o Melão, melão não, com sei com sério, Melão era é primo da minha mãe, o Melão é Moroso, melão, melão, melão, melão, melão, melão, melão, melão, grande centroavante de Melão, é, né? ganhou do Santos de Pelé. Assisti muito o Melão. Então... O Santos e Jabaquara, 6x4 pro o Jabaquara Na Vila Milmira É, então que ajudou o Javaquara a não ser rebaixado. Essa parte aí você... É, uma ajudazinha, né? Nós somos, somos fraterno. É, Mas Santos, a grande, grande cidade das várzeas, os grandes times de voleibol, né? Tivemos aí referência, é, tantos atletas, Negreli, enfim, que nos deixou... Sendo... Enfim, tanta gente boa, né? A gente Se começar a falar, né... É, Fica, mas é, o resultado da FUPS ele é um, um resultado de, de longo tempo é, Investimento ao longo tempo Santos hoje tem 72 categorias é, é, de atletas Participamos de mais de 140 torneios nacionais e internacionais Nós temos é, pessoal que ganhou primeiro lugar em, em torneios internacionais né? E participamos aí dos Jogos Abertos né? É, fomos é, segundo colocados uma, uma boa colocação mas ainda não estamos satisfeitos queremos ganhar sim né? voltar a ganhar sempre ganhar sempre ganhamos pô. e ficamos aí também com o bicampeonato nos jogos regionais é Jogos abertos são os maiores jogos abertos da América Latina entre cidades. Né? Isso é representativo porque o esporte é, o, é, é um bom caminho. Mas o mais importante do que os resultados da FUPS é também a gente falar da Secretaria de Esporte, que trabalha em conjunto com a, com a, com a Secretaria de Educação. E a Secretaria de Esportes, ela tem. A, a FUPS tem a vocação dos atletas pagos, são atletas patrocinados são atletas que fazem parte lá é do esporte atroz. de alto rendimento é, e eu quero salientar que Santos foi uma das poucas cidades que durante a pandemia a gente não deixou de pagar a bolsa atleta nós não deixamos, todos os atletas continuaram pagando Ficaram muito agradecidos, apesar de não poderem estar competindo aí, Mas continuaram fazendo seus treinamentos em casa Mas isso representa essa política a longo prazo A gente investiu para colher os resultados E a gente tem uma base boa pela Secretaria de Esportes Então é, estamos caminhando e vamos melhorar Temos ainda muitos desafios a fazer A zeladoria é uma das prioridades do nosso governo até um tempo atrás, a, a, a, as prefeituras po, podiam contratar pessoas por é, Lei 650, através de RPA. Hoje, isso não é mais possível. Já há uns 10 anos, isso já não é mais possível. Então era algo ágil, algo fácil, você contratava pessoas para fazer capinação, você Sim. contratava pessoas para consertar pintura, é, pintura, pequenas reformas. Hoje, isso já não é fácil, já não é permitido por lei. Isso gerou um aumento no custo, porque agora você faz licitação, isso fica muito mais caro e, além disso, as empresas que ganham licitação nem sempre são as melhores de qualidade. É uma coisa quando a gente fala, ó, o Brasil precisa de reformas, uh, mudou a lei de licitação, vai ser implame, implantada esse ano, né, já, já, já é possível usar alguma coisa, mas esse ano definitivamente os municípios vão ter que se adequar a essas novas do próximo a lei de licitação. Mas ela ainda é muito falha. Ganha o menor preço. Não aquele que garante qualidade. Não que tem mais qualidade. Ele ganha. É um absurdo, Não, né? ele ganha. Aí ele não exerce a coisa com qualidade. Ele procura dar o maior desconto possível, porque assim é a regra do jogo. E no desconto ele Sim. perde qualidade. Tenta burlar contrato, muitas vezes, fazendo serviço de baixa qualidade. Aí a prefeitura multa, rescinde contrato, começa o novo não, processo. Não está... Isso é tudo moroso. Então, estamos buscando... Outras alternativas, o que fizemos? Nós temos um projeto chamado Fênix, para as pessoas de, de baixa uhum. condição social, pelo cadastro do Cades Único, e temos 300 vagas pagando salário mínimo, a pessoa trabalha, mas recebe curso de qualificação, então a gente tem as Vilas Criativas, que é um projeto premiado internacionalmente, essas pessoas recebem qualificação de marcenaria, carpintaria, artesanato... E essas pessoas hoje trabalham na zeladoria da cidade. Melhorou. Foi ótimo. Deu uma suplementação a essas empresas. Temos agora, também inédito aí, começamos no ano, neste ano aqui, contratamos 260 pessoas do sistema semiaberto prisional. Fizemos uma boa parceria, essas pessoas recebem capacitação na ecofábrica da Zona Noroeste, aprendem a fazer aqueles blocos de cimento, muretas, é, carpintaria, artesanato, enfim, estão tendo uma nova chance e estão fazendo a zeladoria. Nós temos vários exemplos na Praça da Aparecida e tantas praças aqui que estão sendo feitas na Zona Leste, na Zona Noroeste, nos morros, com a mão de obra. É segura, ela, esses detentos eles têm total vigilância do sistema prisional, a prefeitura põe coordenadores acompanhando. Como eu falei, é, é, eles é, é, têm uma profissionalização. Para minha felicidade, para minha alegria, está dando certo. Prefeito. Esse ano, seis pessoas no fim do ano estão saindo do sistema prisional. Duas já contratadas em São Paulo, numa bom. empresa, numa fábrica de móveis e quatro serão contratadas por esse sistema que é o Fênix da Prefeitura então são bons exemplos porque quando a gente fala, olha, vamos investir em segurança, vamos investir em armamento, vamos investir, em, investir em contratação em de... isso é um detalhe política de segurança é a educação é o esporte, é a cultura e é esse tipo de ação porque quando a gente fala, olha, eles cometeram um crime precisam ser reintegrados à sociedade, quem tem noção do que é um presídio, viu, num filme, num documentário, ou, ou foi lá ver... sabe que aquilo não tem nada a ver com sociedade. Como é que você reintegra um sujeito dentro daquele ambiente? Se a gente não propiciar a essas pessoas dignidade e oportunidade, porque todo mundo erra, né, mas todo mundo merece uma chance, nem todos, mas alguns merecem mais uma chance, é, nós vamos estar fadados a criar mais exércitos para o crime. É muito mais fácil a pessoa ser encantada pelo crime, que é rápido, ele, mal você sai da cadeia. Aliás, você nem precisa sair da cadeia para ser recrutado, você já vai para o crime. É muito mais fácil do que o, do que o cidadão voltar à rua, voltar a ter portas fechadas, a, a, a discriminação, né, o preconceito. Então, Santos, esse projeto, além de melhorar a geladoria, ele vai ajudar... A, a reintegrar pessoas na área social. Mas, nesse investimento, nesse orçamento que a gente tem, eu vou trabalhar bastante a zeladoria, principalmente revitalização de espaços públicos, de praça, e peço a todos que a gente tenha... É, porque não depende só do prefeito né? uhum. na, na, Quando a gente fala na queima de fogos 100 toneladas Quando a gente fala que nós tiramos mais de 10 mil toneladas Todo mês De alguns sistemas de drenagem Porque as pessoas jogam lixo na rua Quando a gente fala que eu acabei de entregar Os bancos dali da, do emissário é. E alguns já foram pichados Quando a gente entrega um símbolo de Santos Que é o Tomio E as pessoas vão lá pichadas O que eu quero dizer, eu não tenho condição De deixar um guarda municipal do lado de cada banco eu não tenho condição de deixar um guarda municipal do lado de cada monumento. A gente precisa trabalhar o conceito de cidadania. E aí passa o esporte, que é maravilhoso, educação. aí passa a cultura, educação. Por isso que a gente tem que investir na base sim, sim. e não no efeito hum. ou na remediação. Muito bem, prefeito. pedir a essa licença. nós vamos para um rápido intervalo. Voltaremos em seguida com o Velo enfoque de manhã ainda.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 BocNews. Informação com credibilidade em todas as plataformas.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 Vamos apresentar Jornal em Foque, Manhã de Notícias. Muito estamos de volta com o Jornal em Foque, Manhã de Notícias desta terça-feira, 20 de dezembro. E hoje, recebendo com muito prazer o prefeito de Santos, Rogério Santos, do PSDB, está fazendo um balanço deste ano de 2022 e fazendo as projeções, prioridade, apresentando os planos para 2023.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 Grande abraço a todos. Muito bem, muito obrigado ao colega jornalista Celso Vernizzi, pela previsão do tempo sempre preciso nas suas previsões. Queria chamar agora o colega jornalista Fernando de Maria, que tem mais perguntas para o prefeito Rogério Santos. Fernando, por favor. Sem dúvida, Chico. Muita gente participando aqui. Vou solicitar depois da assessoria do prefeito. Vou responder, mandar um abraço é. para o Eduardo Costa, mandar um abraço para o prefeito. O José Rezende, Almeida, o pessoal está bravo com as obras do VLT, especialmente ali na Campos Mello, prefeito. Obras do governo do estado, então um ritmo de mais tartaruga, o negócio está complicado. E aí, vários perguntam qual é a previsão da entrega dessa obra, que é uma obra do Governo do estado, mas se a prefeitura tem essa informação, e se vai haver desconto do PTU e ISS para moradores e comerciantes prejudicados pelas obras do VLT na Campos Mello, pergunta do Marcelo da Epirelli. O Aldo Neto, manda parabéns aí pela da Asa, da Stront, e também a, a, a escola ali, que também fica no Gonzaga. E, mas ele diz que a, as obras da Dias, Dias Bueno estão horríveis aí, prefeito. Beto Mendes reclamando também do PTU, tá, que elevou muito em razão das obras do VLT. Uh, o Marcos Muniz falando da zeladoria. Enfim, tem muita gente participando, mas, para começar aí, tem essa onda de perguntas aí, prefeito, uh, sobre obras do VLT, sobre... Zeladoria que você já comentou, se quiser reforçar e também a compra das escolas aí que foi recentemente Muito anunciado. Cumprimento a todos e dizer que eu estou tão <risos> indignado quanto vocês em relação ao VLT. Não, a gente está falando sobre licitação, né? Quem ganhou a obra de licitação é uma empresa em recuperação judicial e a lei de licitação permitiu, aliás, isso passou pelo Tribunal de Contas porque foi questionado. É uma empresa aí de grande porte, uma empresa que teve vários problemas nos últimos anos, e ganhou, e começou a fazer uma porcaria de uma obra em Santos. Então, vários relatórios a prefeitura fez, eu conversei com o governador na época, João Dória, ele mandou o secretário... É, é, é, de assuntos é, é, é metropolitanos aqui, de transporte, MTU, fizemos, xinguei todo mundo é, Melhorou, mas não melhorava o suficiente Depois ficou o Rodrigo Garcia, a mesma coisa, batendo o tempo todo, batendo o tempo todo é, Impus ao governo do estado que no dia 7 de setembro, que é uma marca histórica é, para nós brasileiros, pelo menos inaugurássemos um trecho... que iria ali até João Pessoa, porque ali tem um retorno... então não iria até a rodoviária, mas voltaria ali da João Pessoa... É, pela Constituição... É, houve essa promessa, não se concretizou... várias reuniões com moradores foram feitas... com o Ministério Público, enfim... todo mundo, inclusive a Associação dos Comerciantes... brigando, batalhando para que isso fosse feito... É verdade, é uma obra muito complexa, Santos é uma cidade histórica, você não tem o mapeamento das tubulações antigas, tem questões arqueológicas, eh, tem questões ambientais, tem questões que a gente não consegue eh, satisfazer todo mundo, uns querem que, que tire a árvore, outros querem que coloque a árvore, uns um querem que permaneça estacionamento, outros não querem que permaneça estacionamento. A gente tem que ouvir a todos e vai organizando e reorganizando, inclusive, o projeto. Chegamos a, a, a, a, a aumentar, mandei um projeto de lei aumentando, permitindo que as obras avançassem até as 10 horas da noite nessa área. Fizemos uma, conversamos com os moradores, com os comerciantes, isso não incomodaria. Todos colaboraram, aliás, são muito participativos, muitos colaborativos. E a gente está brigando, né? Como foi o trecho 1? Um? trecho 1 um hoje deu todo esse problema, Ministério Público, deu tudo isso hoje, depois de muito tempo, e também com mais de um ano e meio de atraso, foi entregue o trecho 1 um, e é um grande sim. sucesso. O trecho 2 vai ser a mesma coisa, será entregue, a promessa agora do governo do estado é que seja entregue é, já no próximo ano. Né? O governador Quem... Tarcísio conhece o projeto? Conhece o projeto, não, não à frente, mas ele conhece sim. Às vezes que ele esteve aqui como ministro, inclusive apresentei o projeto, é, conversei com ele sobre necessidade de ampliarmos a mobilidade urbana em Santos, é, esse tipo de transporte tem que avançar no sentido praia, para fazer uma interligação tem que avançar sentido ponta da praia, tem que haver uma integração com a zona noroeste, e isso nós precisamos de mais investimentos, é isso que é, que é o papel do prefeito, planejar buscar investimentos. Desconto para os moradores e comerciantes no IPTU e nos impostos em 2023, prefeito? O objeto do IPTU, legalmente, ele não permite desconto é, nesse tipo de situação. Até porque alguns comerciantes, por exemplo... É, não são proprietários do imóvel quem teria o desconto é o proprietário do imóvel é o imóvel e a característica do imposto né é, é, por propriedade ela não implica na cessão do lucro o ISS sim as taxas sim então em cima do ISS das taxas o poder público municipal ele pode, pode. atuar do ponto de vista legal a questão do IPTU não, porque seria algo recíproco. Imagina que uh, a Sabesp uh, ou alguma empresa vai fazer uma obra, a própria Prefeitura vai fazer uma obra na cidade, numa determinada rua. Toda vez que ela fecha a rua, uh, todos teriam direito a pedir esse, esse recurso. Uh, tem feira na minha porta. Ah, então eu quero um desconto no IPTU Porque uma vez por semana Então isso é, Teria um grande problema é, Mas é, Vamos buscar soluções A gente tem conversado dentro da Legalidade né? Existe a vontade às vezes do prefeito, dos vereadores, do juiz, do promotor, mas nós esbarramos muitas vezes na legalidade. Eu não abro mão da legalidade. Claro. É. Prefeito, uma pergunta do Aldo Neto a respeito, parabenizando inclusive pela iniciativa, e nós nos associamos a esse parabéns, a iniciativa de desapropriar é, imóveis particulares que funcionavam escolas e que vão ter também a mesma finalidade com essa a partir do momento que passa para a prefeitura. É exemplo a, da política que a prefeitura já desenvolve há algum tempo, com a expropriação da escola americana, é, com, é, depois do colégio santista o colégio José Bonifácio, na administração do ex-prefeito Papo, e agora com o senhor na Fundação Strong, na Conselheiro Nebias, que vai atender exatamente a demanda ali do José Bonifácio, né? e a, a, no antigo colégio Marza, na Avenida La Costa no Gonzaga, ali na, na frente da um dos fundos, do Edmela de Vigue, da Rua Bahia. E aí fazer um complexo educacional. Portanto, parabéns por essa iniciativa, prefeito. E a ideia é fazer escola de período integral? Isso aí. Aldo, eu tenho um dos compromissos. O governo, eu firmei três compromissos. Primeiro, educação em período integral mais de 75% dos jovens. Nós estamos em 60%. Então, quero chegar a 75%. Segundo... A zeladoria, vamos trabalhar intensamente Terceiro, geração de empregos Bom, é, educação integral, quando a gente fala de cidadania Quando a gente fala de, de, de não pichar, de não depredar, de não jogar papel na rua De não levar o cachorro na praia onde não pode, no horário que não pode Nós estamos falando de Cidadania, participação, todo, todo cidadão tem direito, mas tem Sim. deveres Eu acho que está faltando um pouco Quando a gente fala de fake news, das pessoas lerem notícias e acreditarem em, em coisas absurdas né? é, é, Se a gente forma pessoas com uma melhor capacidade analítica, isso é muito melhor Então educação é o princípio de tudo né? é, O que, que eu fiz? Ali na, no Marza, que todo mundo conhece Marza, mas ali tem uma outra escola que o município aluga, do mesmo, do mesmo grupo proprietário da igreja, da escola Marza, e é, é, é, a Edimeia ali é um, é um local ah, tombado. É, é, tombado, e que a prefeitura paga aluguel, o Marza era uma escola particular, que pagava aluguel, está fechada, e a igreja. Nós desmembramos esse terreno, pertence a uma ordem religiosa. E compramos o Edmeia, do qual nós pagávamos é, é, aluguel, e o Madza. O que, que eu vou fazer? Eu vou transferir o Edmeia para o antigo Madza, então tudo hoje chama, vai se chamar Edmeia. É, vou reformar o Edmeia e depois teremos período integral. Eu vou dar período integral, principalmente para aqueles jovens, a partir do quinto, sexto ano. É, aí nós vamos desenvolver habilidades o uso da tecnologia, uh, o uso do esporte, da cultura, aquele claro. período integral onde a gente consegue, além do conteúdo, do conteúdo didático obrigatório, trabalhar conceitos, principalmente de cidadania, que é, uma, é um conceito que eu, claro. eu, eu tinha, educação moral de cívica, OSPB, é, sei, né? é. e a gente sente, era chato, a gente achava chato, mas hoje a gente sente eu que é um Sim, conceito que, sente, que faz falta. Então, o, o Marza, ali vai atender ali aquela população que já precisa essa expansão ali na, na Conselheiro Neves é próximo à região ali central temos muitas pessoas em situação vulnerável, temos bairros como Vila Matias enfim, é, é, em Paquetá. E que, Vila Nova, Paquetá e que eu preciso dar uma estrutura melhor o Strong, essa escola está maravilhosa é, está é, pronta, é, é, tá pronta né? a gente tem ali um trabalho feito, em seis meses a gente no segundo semestre já começa a utilizar, tem adaptações a serem feitas, claro. pequeno. mas está pronto, um prédio com dignidade, Sim. melhor para que os professores, os diretores claro. possam trabalhar. trabalhar e exercer suas atividades dando qualidade. E também ensino integral. Ensino integral. A partir do segundo semestre. Para ensino integral. Ótimo. Ah, ali na entrada de Santos, na nossa hora de Fátima, ali ao lado do supermercado, Sim. tinha o um antigo Center Castilho, um grande imóvel. Eu já aloquei esse imóvel, porque nós temos a reforma do Oswaldo Justo, né, que é ali na Vila Haddad, e também do Hilda Rabassa será construída uma nova escola, porque o Oswaldo Justo está deteriorado, precisa de uma grande reforma, e eu não posso reformar com crianças dentro da escola. Então o que, que eu estou fazendo? Vou passar para esse Center Castilho, do qual eu estou alocando, Vou fazer a reforma, ano que vem com orçamento, vou comprar ali o Centro Castilho. Porque vou atender a população da Vila d'ade. eu vou atender a, a, a, a população do Sabuó, que é um bairro que cresce e cresce muito, o Chico de Paula, o né, a, a próprio bairro da Lemoa. Então, ali vai ser um grande centro educacional, junto com o Oswaldo Justo, junto com o Ilda Rabassa. E, e ampliando. O Andradas, que é uma das maiores escolas é, do, Brasil, do, do Brasil, de Santos. Um e o dois estão em reformas. O que, que eu tive que fazer? Tive que locar uma escola. Graças a Deus e a oportunidade de ter o antigo coração de Maria na ponta da praia. Ele está alocado. Então eu estou fazendo as obras, as crianças forneço condução dos Andradas, vão até... Então, para que eu reforme escolas que são da década de 50 e 60, eu eles. preciso ter escola pulmão. E é para isso que eu estou investindo. E começo agora em janeiro, o maior complexo educacional em termos de tamanho serão 8.500 metros quadrados, que é ali no Jardim São Manuel, né, um bairro bastante carente. Né? Então, terei ali, a, a escola será totalmente reformada, teremos uma escola também de educação infantil, tudo o novinho. Tudo perfeito, vai ser no, no campo de futebol, na praça Giragiri, então falo para a comunidade eu de São Ó, ali vocês vão perder durante 18 meses um campo de futebol, mas eu estou fazendo parceria com o SESC, com o SESI, vou fazer uma pequena quadra de futebol para vocês jogarem e quando eu demolir a escola, quando as crianças não tiverem mais, já tiverem na nova escola, ali onde hoje a escola... É, é, será será o, campo o campo de futebol para vocês, para a comunidade Muito melhor muito do que a é de hoje Pode-se dizer, prefeito, que 2023 então vai ser o ano da educação? Todo ano tem que ser o ano Não, da educação Sim, mas, eu digo, mas em termos de obras, de realizações Sim, tá. trabalhamos para isso, são planejamentos de o obras O planejamento foi feito, agora, foi feito, a agora, da agora é a hora da execução Buscar recursos, que é muito difícil sim. E a gente quer sim, muitas escolas têm uma Qualidade estrutural boa, mas muitas passam por problemas, a principalmente de... telhado, né? É, é questão de telhado, de vazamento, de é. Isso é, é, é. e a gente precisa estar sempre é, fazendo essas coisas. De... Por exemplo, aquela Leonor Mendes de Barros também, Sim. ali, quando chove, mais, escola maravilhosa, linda e então, tal, mas sempre tem muita terra e quando chove o, o acesso fica difícil para crianças pequenas até 5 anos. Precisa de uma reforma de uma atenção permanente. É, já estamos reformando, vamos reformar aí com uma reforma maior, também é um ponto da nossa cidade aí muito tradicional, né? Sim. É um terreno belíssimo, é uma Sim. praça, né? Fez 80 anos. Essa escola, o único meio de barro, fez 80 anos agora. Fernandes Pacheco, praça Fernandes uma, Pacheco. É uma praça, é uma, um caso, uma curiosidade muito interessante em Santos, que é uma praça que só tem um imóvel, é, a escola. que é exatamente a escola. É. Então é realmente uma beleza, é um patrimônio, Há 80 anos. Portanto, é, entre outras, tantas e outras unidades que merecem serem é, reformadas com gênero. Portanto, parabéns, prefeito, por essa decisão e, de, de atuar maior, é, é, muito em favor da educação. E a zeladoria, Chico, é, é um desafio, né? Santos tem uma bela qualidade de vida. Quem mora, quem não mora em Santos, e vem morar em Santos, fica encantado. Sim. Né? Nós, Santos Santista é barrista, uh. mas ele é crítico. Mas aquela pessoa que vem morar em Santos, ela se torna Santista uh. Barrista e ela fala, caramba, é muito melhor onde eu morava. Ele fala de São Paulo, ah. Campinas, Jundiaí. E olha, a cidade está linda. Eu tenho aqui uma, uma mensagem aqui de uma repórter da, da Rádio Bandeirantes, a Bruna E que fazia muito tempo que não vinha a Santos Ela me, me ligou para perguntar Da Operação Verão, falou, ah, prefeito, passei um fim de semana Em Santos, a, a cidade está Maravilhosa, mas a gente nunca está contente E nunca vai estar tá contente Hoje, e aí eu vou tocar num assunto Que é um pouco é, pesado Mas é necessário Muitas pessoas é, chegam assim Prefeito, a cidade está suja Olha, está isso, isso, isso Morador de rua Prefeito a cidade está insegura. Isso, isso, isso. Morador de rua. Hoje a grande queixa, e aí algumas pessoas com, é, confundem a zeladoria com as questões de situação de rua, e não é por mal, não. Não, é, não vamos chamar as pessoas de higienista não. Não é isso. É que realmente, pessoas em situação de rua, acaba prejudicando a atividade comercial, acaba criando um certo tumulto. Enfim, e é uma coisa muito triste de se ver, de se presenciar. Ninguém quer ver... Uma família ou alguma situação naquele jeito, né? As pessoas sem moradia, as pessoas vivendo de esmola, enfim, vivendo em condições subhumanas, assim, né? Sem higiene, sem acesso à educação, sem acesso à é, é, é, saúde. O que eu tenho que dizer em relação às pessoas em situação de rua é que a cidade de Santos, ela tem tudo. Tudo aquilo que é obrigatório ter e além. Então, as cidades, pela Constituição, elas têm que oferecer moradia. Nós temos abrigo para todos e abrigo com canil. Porque muitos dizem, ah, não quero ir porque não tenho como levar meu cãozinho. Com abrigo, tratamento para o cãozinho, para o gato. Nós oferecemos... Eh, Local para tomar banho, higiene, almoço, corto cabelo, curso preparatório. Quero voltar para a minha cidade de origem. Olha, pagamos a passagem, entramos em contato com a família ou com a assistência social daquela cidade. Não! podemos não podemos por ninguém dentro do ônibus à força ou em e levar para outra cidade claro. isso é ilegal eu não posso trabalhar dentro da ilegalidade muita gente fala ah, prefeito tem que pegar tudo não posso fazer isso né? é, segundo a gente oferece emprego projeto fênix que eu falei mil e duzentos reais por mês a pessoa vai trabalhar na prefeitura olha eu participei de abordagens a pessoa em situação de rua no dia mais frio do ano. Dos 11 que eu abordei no dia mais, no dia mais frio do ano, de vez em quando eu vou. Até para entender a realidade daquela população, nada melhor que a gente sair do Galera. gabinete e trabalhar junto com os operadores sociais. Os 11 não tive, foi 11 a 0, não tive sucesso nenhum. Falei, mas é o um dia mais frio, você vai ter cobertor, você vai ter tudo, comida. Prefeito, não quero. Ah, lá tem Covid. Ah, lá tem isso. Ah, lá tem aquilo. Lá ninguém quer ir. Porque lá não pode fumar, não pode cheirar, não pode beber. Tem regra. Essas pessoas, muitas delas, estão na rua por opção de vida. Elas têm essa opção de vida. Né? É triste dizer, mas é. Porque é oferecido. A prefeitura eu garanto, qualquer pessoa que queira ir para um abrigo, aceitar, é, é, é levada, né? De carro, de combo, com todo cuidado, com todo o carinho, com toda a fiscalização que existe. Se você vai num abrigo, você vê a condição de higiene televisão, é, entretenimento, comida. tem tudo, comida, tem tudo. A gente, a, os operadores sociais conhecem todas as pessoas em situação de rua. Elas vão lá todo dia, todo dia. Essas pessoas têm refeição da prefeitura, elas recebem refeição da população, Sim. elas escolhem é, o que, que tem hoje de jantar. Ah, não quero, porque olha, eu ganhei uma marmita com isso, então hoje eu não quero. Escolhem, muitas vendem cestas básicas para, infelizmente, cair no vício. Então é um, é, um, é um sistema é difícil, difícil, difícil e que a gente, o mundo, não achou solução. É uma Estados Unidos mais complexos e desafiadores do mundo Estados inteiro. Estados Unidos está com Mas esse problema, conversei com a Sim. prefeita é, é, da, de Paris... É o problema de Paris, é nos metrôs, é em tudo. Eu tenho ido em cidades do interior, é o mesmo é, problema, aumentou muito. Questão da droga, né? A maioria é, é, é, tem o vício da droga, do álcool ou problemas psiquiátricos, e por isso eu estou ampliando a força-tarefa de operadores sociais que vão fazer mais abordagens, né? É, por isso, estou criando Um departamento específico de álcool e drogas Na prefeitura A partir de janeiro, a prefeitura terá Um departamento né, Focado em, do, em doenças Psiquiátricas, álcool E droga, para focar nesse problema. Por isso que a gestão, ela tem que ser dinâmica, dinâmica claro. e a gente a qualquer a todo momento tem que estar revendo. Agora eu repito, a prefeitura oferece tudo, agora ela não pode fazer o que é ilegal e que algumas pessoas gostariam. A é. Isso, "Licença, nós vamos para mais um rápido intervalo, voltaremos em seguida com o Jornal em Foque, Manhã", de notícias. estamos apresentando o Jornal em Foque, Manhã de notícias.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 Voltamos a apresentar Jornal em Foque, Manhã de Notícias. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, Manhã de Notícias. Vamos agora para o último bloco do programa, desta terça-feira, 20 de dezembro, com grande participação. Temos como convidado aqui, ao vivo, o prefeito de Santos, Rogério Santos, do PSDB. Prefeito, antes de continuarmos, nós temos... É Fernando, temos um vídeo... E vamos apresentar agora, não é isso, Fernando? Então chama, Fernando, você que é o, acompanha bem isso, chama o vídeo para o Felipe colocar no ar, para o prefeito assistir, por favor. É. Bom, a dica a das cartas para o nosso prefeito é que ele coloque em prática de andamento aos projetos e termine as coisas que já foram iniciadas e faça aí uma boa administração em 2023 para que possa colher bons frutos no ano seguinte. Muito bem, Fernando. O prefeito, a taróloga Mônica Sara, né? dando aí boas, boas notícias para o prefeito. Fernando. Exatamente, a, inclusive vamos ter um programa especial sobre, sobre as previsões para 2023 e aí foi feita essa pergunta aí sobre as previsões para o prefeito então a gente usou aí no programa também mas o programa especial vai entrar lá no dia 30 de dezembro e aí esse programa do prefeito vai ser reapresentado agora, sexta-feira no dia 20, 23 também para as pessoas participarem, enfim, são, são bem. questões aí. Bem. a, a, a, a né? E a, a, a Mônica Sára, ela, um, ela falou que afinal seria entre o tipo eh, sul-americano e o time europeu, que foi a Copa do mundo e dizia antes né? Diz que a Argentina tinha grandes chances de, de, de efetivamente ser campeã assim como o Brasil, mas a Argentina tinha uma, um bom momento aí, enfim, são as cartas aí colocando nesse né? <risos> depois é, o prefeito quiser comentar, mas depois eu tenho algumas perguntas também para os internautas, aí, fica à vontade. Pois não, o prefeito comenta e depois você pergunta. Ah, eu quero mandar um abraço para a Mônica, e abraçando ela, abraçar a grande comunidade que a gente tem cigana na cidade de Santos, muito tradicional, todo ano a gente se re, reúne ali na, na Lagoa da Saudade, lá tem a Gruta de Santa Carla Carne, né, a, a Padroeira dos Ciganos, uma Santa comunidade Assara. muito Santa Assara, desculpa. Assara, cara. É, e a gente tem essa tradição aqui na cidade de Santos, cidade gostosa de tantas tradições, <risos> religiões e culturas. Mas vamos lá para as perguntas. O ah, Quitaru está dando boas notícias, né, porque... <risos> é A boa notícia é que tem que trabalhar. É, aí, verdade, tem que trabalhar, Fernando, vai. Exatamente. Mandato, <risos> imagina. Passou, já estamos aí pensando em 224, mas esse é o eu pergunto. A gente tem muita participação de internauta aqui, o prefeito aí estar tá com a, todo mundo perguntando aqui, mas agora eu vou passar para o pessoal do Facebook também, dar uma chance para o pessoal... A Sabrina Aron Carvalho, ela pergunta, você sabia sobre as novas inscrições de ambulantes no município de oportunidade de trabalho para quem está desempregado? sendo legado? Como se dará a liberação de novos alvarás para quem deseja trabalhar? É, é, o Ano Bento Alves também mandou um abraço por o também, mas ele fala assim que a questão é, do, do Réveillon, dos fogos, né? a, seria um show em seria um e gasto momento que nem é tão favorável assim para eles. Ele, ele fala que já o ganho do IPTU já, já colocou a vai pagar em rota única, mas ele, ele gostaria também que a equipe de trabalho para a raros, ajustar o condomínio um de chupeiros nas praias e câmeras nos locais mais visados para identificar abusos e meriantes. Então, nós, internautas participando, tem mais também o Adriano Lizeiro também sobre a questão... Da previsão aí do trabalho sobre as mudanças climáticas, né? Enfim, tem muita mais pergunta aí para as pessoas que Eu gostaria de duas, pelo menos três perguntas minhas aí. Tá bom. Se você, se Vamos se lá. Permite, dá, dá tempo aí também, porque eu não fiz o compromisso prefeito. Vamos lá. Olha, um abraço a todos. Em relação aos ambulantes, nós temos um projeto de lei na Câmara Municipal que cria uma, uma licença provisória para os ambulantes, né? Então, aguardando aí a Câmara votar essa lei, e aí será uma licença transitória, principalmente onde tem é, eventos, como Jogos do Santos, enfim. Chuveiros na praia. Chuveiros na praia é um grande dilema, né? Já é uma tradição, é um costume de todos nós santistas. Algumas pessoas falam em que a gente tem que parar com o chuveiro na praia, porque atrai pessoas em situação de rua e também muitos abusos. Outras pessoas falam que a gente tem que cobrar, né? outras pessoas, não, deixa do jeito que está... É, por enquanto a gente não tem nenhum projeto o, o novo. O nosso amigo internauta, ele, ele pede uma maior manutenção. Sim, e a questão da manutenção. Às vezes o, o chuveiro está com baixa pressão justamente para evitar o desperdício. Nós temos meses em que existe falta d'água e alguns chuveiros são desligados das quatro bocas... É, às vezes só funciona uma porque a gente vê muito experiência às vezes o cara aperta as quatro e fica brincando Sim. né e não é para isso é simplesmente para se molhar refrescar a o corpo tirar a a da areia, da areia mas as pessoas têm que usar de maneira é, é, devida existe a questão da depredação eu quero só passar um dado toda noite toda noite um banheiro é depredado não tem noite que um banheiro não seja depredado E as câmeras prefeito é pois é você põe câmera mas você vê quem depredou o cara não vai preso, você leva para delegacia Olha, furto de, de, de furtaram até as bandeiras da, da, da, da, e, e puseram a culpa no prefeito e falaram que foi o prefeito que tirou a bandeira do Brasil num <risos> ato político, quer dizer é aquilo que a gente fala do fake news e parece a que o prefeito, né? mas tudo bem é uma senhora hein, que falou isso mas tudo é. bem é, é, as câmaras a gente é, é, agora pegamos o furto de fios no túnel, uma moça em, em, com outra pessoa agora Acho que essa semana Ia furtar os fios dentro do tudo Foi pego Vai para a delegacia, está preso? Não está, não, não vai preso O nosso código penal é péssimo A guarda municipal está cansada de, de prender as pessoas que furtam é E ainda mais, essas pessoas que furtam fio E não é só morador de rua Existe uma quadrilha Porque o, o preço do cobre está é, muito alto é, é, O que, que elas fazem? Elas furtam o fio é organizado. Eles chegam de manhã que não não está funcionando o poste, está desligado. Então eles não vão fazer choque. Eles vão escavocando no jardim ou em algum lugar, sentado no meio fio. Eles têm isso tem tempo para isso. Aí corta. Aí vai à no, noite, puxa. No caminho já vai queimando o cobre. Quando a guarda municipal ou a PM pega, chega na delegacia, o cobre está derretido. Não tem como provar que foi dali. foi dali. Mesmo que prove, é crime de menor importância. É. O cara não vai preso. Então, Lascani, é, é, é, é, Lascala, a gente tem uma, a, a, a, uma necessidade de reforma muito forte. A parte cri, é, criminal, o nosso Sim. código penal, a execução penal, a é muito branca. Normal, Você, quantos, quantos assassinos aí? É. Inclusive assassinos de pai e de mãe que no dia dos pais são soltos. O que, que explica isso? Eu, eu falei do outro lado, da recuperação. Precisamos mudar. Né? Não adianta manter no sistema prisional desumano que é hoje. Nós precisamos dar recuperação, nós precisamos dar trabalho. Eles precisam trabalhar Sim. e não ficar pegando sol acumulados de maneira desumana. Precisa reintegrar a sociedade. Agora, é preciso que haja. Um, a Guarda Municipal, olha, é um exemplo. Durante a pandemia, durante três vezes, o Santos apareceu no Fantástico, Sim. Né, já foi na propaganda de uma emissora, mas por conta do bom Sim. exemplo da Guarda Sim. Municipal, ela prende, mas não fica preso. O ato de prender da PM é a mesma coisa. A PM nunca prendeu tanta gente, mas não fica preso. Então o cara picha, não vai preso. O cara rouba fio, não vai preso. O cara cobre, é, é, cumpre, faz pequenos delitos, não é preso. Como, como fica um, isso? Um registro, um termo circunstanciado e fica por aí. Prefeito, antes de passar para o Fernando, mais uma pergunta, eu pediria que o senhor falasse rapidamente. Estudo da Prefeitura de mudanças climáticas. Pergunta do Adriano Ligiero, como, como, como está andando isso, prefeito? A Prefeitura é uma das referências internacionais, nós temos parceria com o governo da Suécia, nós temos parceria com o governo alemão, fazendo estudos. Santos é a primeira cidade é, é, no Brasil a criar o Plano Municipal de Mudanças Climáticas. Um dos exemplos que nós fizemos foi aqueles bags na ponta da praia, Sim. custo zero, né, né? custo zero para a prefeitura, foi uma parceria com o Ministério Público Federal de uma multa do Porto é, e que é, é, o promotor deu os recursos a a, a a Unicamp a de Campinas Sim. fez o projeto e nós executamos, custo zero mostrou que já há uma recuperação lenta, mas há uma recuperação mudanças climáticas a gente sempre se preocupou com a zona noroeste estou aí, começo do ano, entregando a primeira primeira estação elevatória da zona noroeste, 6 mil litros por segundo, primeira estação de bombeamento da Zona Noroeste, será entregue agora no mês de fevereiro, março, era para ser entregue no aniversário da cidade, a bomba é, foi importada, é, atrasou a importação por falta de peças, e a chegar agora, janeiro a gente ia inaugurar, vai inaugurar fevereiro, março, mas está a caminho. É, e as pessoas na Zona Noroeste, quando tem enchente, perdem roupas, móveis, utensílios, só que no morro, no morro as pessoas estão perdendo vidas 2020 perdemos oito pessoas em Santos 25 no Guarujá, duas em São Vicente Todo mundo viu esse ano o ônibus lá em Petrópolis Sendo arrastado de maneira imprevisível é, Belo Horizonte todo e ano mora Recife é. Não, é né? Então hoje a prioridade é morros Então as mudanças climáticas nós temos equipando a... a a Defesa Civil de Santos, que hoje é referência, também temos parceria com o governo federal, com o uso de satélite, temos parceria com a Defesa Civil estadual, uh, temos o um monitoramento, sinais de alerta, aliás, estamos em sinal de alerta hoje, é, um dos dias será um dos, a previsão de uns dias mais chuvosos, 80 milímetros, né? então hoje, até quinta. Teremos chuva e hoje, talvez, o dia mais chuvoso. Então, esse sistema de alerta integrado com a comunidade dos morros já é feito. Além dessas obras que eu falei, são mais de 100 milhões em obras de contenção dos morros. Fernando e Maria, já estamos no limite do programa. Você tem mais duas ou três perguntas, é isso? Por favor. É, então, vamos lá, a gente ainda rapidamente. Que está formando, que a gente está selecionando tipo, as perguntas, não está falando do mas assim, Muita gente chateada com as obras do BRT mesmo, mas depois a gente fala para o prefeito. Não é problema não. É, prefeito, só duas questões que eu acho que são importantes nesse sentido. Primeiro, uh, por exemplo, o, o seu governo está na metade, e se os participadores correm a informação que só vai fazer uma pequena reforma administrativa. Procede isso, o que que você vai alterar? E segundo, uh, no final de semana, os associados do Santos uh, aprovaram a construção da nova arena do Santos Fiscal Público. Eu gostaria de saber, isso obviamente vai passar pela Prefeitura, diante dos impactos, vão ter, inclusive, existe o NIDS, que foi aprovado também recentemente pela Câmara, da Lei de Uso e Ocupação de solo justamente NIDS na Vila Belmiro, para todo aquele impacto que vai ter naquela região ali importante da cidade de Santos. Depois a gente vai ter também a construção no shopping ali, onde é ali naquela região próxima à Portuguesa. Eu gostaria de saber como que a Prefeitura vai lidar com isso aí, quais são as ações aí previstas para esses dois assuntos. Muito bem, Prefeito. Reforma administrativa, Reforma Aí, administrativa faz, faz sim, necessário Teremos algumas mudanças Eu destaco a criação do departamento de saúde mental Também vou transformar uma secretaria Numa secretaria mais focada a, a relação com o legislativo né, E com as instituições Vou ter algumas mudanças não muitas, mas algumas mudanças estratégicas necessárias. Até porque é o seguinte, né? a gente marca os dois primeiros anos, tivemos a pandemia como ano primeiro prioritário, Sim. inclusive com lockdown, enfim. É, o segundo ano tivemos a possibilidade dos planejamentos e agora tirando as coisas do papel. Então o governo é dinâmico, ele não pode começar do jeito que terminou. Né? É como um time de futebol, você tem que recompor conforme o tempo está passando. E o tempo está passando. Agora são as horas, o momento das entregas. E aí você tem que fazer recomposições de prioridade dentro da máquina administrativa para que ela ande melhor naquele momento. Então o momento agora é, é que as obras saiam do papel. E mantendo tudo isso que é compromisso. Né? É, é, é, então haverá sim uma mudança agora anunciada no começo de janeiro. Muitos secretários, quer dizer, mas, mas todos vão comer o... No fim do ano. Não, como é que a é mas prefeita, algumas não, mudanças. Não, vai... não, algumas mudanças são necessárias. Acima é de assim, tudo, é. a gente tem que pensar no que é bom para a cidade, é, nos resultados, mais. nas cobranças, é mas é, não serão nada, nenhuma algo negativo nem para as pessoas que às vezes vão mudar de, de funções. Elas veem as mudanças como mudanças de desafios. É. É. Até pelas suas habilidades serão recolocadas. E, e outras virão para que a gente realmente Consiga atender Aquilo que é prioridade O que é prioridade Sim. é atender o cidadão santista Sim. E a gente nunca está satisfeito e Eu <risos> repito, eu sou o cara mais insatisfeito Ou um dos mais insatisfeitos Com o VLT Porque é um projeto que eu acompanho desde o começo Eu tenho cobrado todo mês O governo do estado Vou continuar cobrando o novo governo do estado Faço reuniões na prefeitura Muitas vezes a população não vê é, é, porque faz parte do meu dia meu dia a dia, mas a gente está presente e aliás eu passo ali diariamente eu passo diariamente é, é, ali tudo que está acontecendo né? é, em relação ao Santos eu já tinha, eu conversei com, com o presidente Rueda conversei com o conselho do Santos tivemos reunião, tivemos reunião também com o grupo que se propõe a construir essa arena o projeto está na prefeitura para aprovação a lei de desocupação de solo faz algumas organizações na questão dos santos... Da própria portuguesa santista também ali... Para que a portuguesa tenha um aprimoramento das suas atividades... Enfim, a cidade é dinâmica, ela vive... Ela, a cada momento a gente tem que estar arrumando, organizando... E eu sempre falo, não existe cidade pronta... Nenhuma cidade no mundo está pronta... não hora que está pronta... Não, moradores de rua violência, é, pessoas é, é, é, é, vivendo é, em desigualdade social. Dubai, a prefeita de Dubai teve aqui em Santos. Né? Tivemos um evento, aliás, um evento com 98 representantes de cidades do mundo todo, de todos os Veio a prefeita de Dubai. Prefeito, Dubai é bonito, mas nós temos periferia. E não tem aquelas imagens. Não tem cidade perfeita. Não existe cidade pronta. O que a gente tem que fazer é trabalhar, e trabalhar sempre. Prefeito, chegamos ao final. Teremos, Você imagina, teremos um, a pauta é extensíssima, muitas perguntas, que depois serão encaminhadas para a assessoria do prefeito, para que providencie a resposta, a avaliação do prefeito. E estamos chegando ao final. Queria agradecer muito a sua participação, a sua presença. Lembrando que este programa será reprisado, reapresentado no dia 23, na sexta-feira. E aproveitar a oportunidade, prefeito, além dos agradecimentos, para desejar ao senhor um feliz Natal, uh, muita saúde, com muita paz, muita tranquilidade. E que tenhamos todos um Natal em paz, na paz do senhor. Muito obrigado, meu prefeito. Eu que agradeço. Felicidade, muita saúde a todos, em todos os momentos. em que a gente consiga recuperar coisas que a gente tem bom. Sentimento de amizade, de família. E convido a todos para a Vila de Natal, lá no centro. É, na nossa querida Praça nossa no Mauá. nosso centro querido, está muito bonito, e todos os cantos de Santos, na Lagoa da Saudade, na Zona Noroeste, ali no emissário também que está ficando bonito, a nossa cidade é uma cidade com muitos desafios, é uma das melhores cidades para se viver, tem desigualdade social e a gente está trabalhando para que isso seja cada dia minimizado e solucionando problemas do dia a dia de você. Para você, um Feliz Natal um bom ano novo e estaremos juntos no ano que vem. Muito bem, este foi o prefeito de Santos, Rogério Santos, do PSDB. Não deu hoje para falar de política, mas na próxima vez a gente fala. Tá certo, prefeito? É meio, é meio inconfortável hoje de falar de política, mas fica para o ano que vem. Muito obrigado prefeito pela sua participação, muito obrigado ao Fernando de Maria. Obrigado, Fernando, hoje não deu para muitas perguntas, enfim.